A Jugoslávia foi um país comunista e o centro de saúde não foi centro de saúde, mas casa da saúde, porque o centro, um, os termos como centro não eram bem vistos porque estavam um, contados com o, o, o mundo ocidental. Todas as traduções são um desafio, nem que seja uma tradução técnica, Quanto mais a tradução literária, que estamos a trabalhar com muito mais do que isso, trabalhamos além das palavras, trabalhamos com as emoções e com o impacto que tem.